Na sociedade nós somos ensinados a não sermos submissos a ninguém. Vivemos em meio a um mundo revolto, onde protestos, greves, revoluções fazem parte do cotidiano do mundo de hoje. Na Bíblia nós encontramos um conselho de Deus, um conselho que não é bem aceito, não é um conceito popular, mas que faz parte dos grandes conselhos de Deus está na palavra no livro de Hebreus capítulo 13 verso 17 diz assim obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil é importante nós compreendermos bem esse texto Aqui diz que nós devemos respeitar as autoridades eclesiásticas. Mas respeitar até que ponto? Enquanto eles estão em harmonia com a palavra de Deus. A partir do momento em que um líder eclesiástico ele se desvia do parâmetro de Deus, aí nós temos que ficar com a palavra de Deus. Que no dia de hoje você seja uma pessoa submissa. Respeite não só as autoridades eclesiásticas, mas o seu patrão, ao seu superior, a todas as pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe.